apresento hoje o ser humano do futuro, o ser humano resistente ao calor, à radiação extrema e ao frio extremo, pois de acordo com alguns cientistas, existe um pequeno animalzinho no planeta que possui um DNA molecular de ouro. Esse DNA se encaixaria perfeitamente no DNA humano. Hoje falaremos aqui do animal mais forte resistente do planeta. Imagine um animal que esteja na usina nuclear de Chernobyl e a usina acidentalmente explode, com radiação mortal caindo sobre este animalzinho. No entanto, ele sairia de lá cantando, sorrindo e feliz. Estamos falando do animal de milímetros de comprimento, que aguenta 150 graus de calor e também resiste a 200 graus negativos de frio. Ele, o incrível, Tarde grado ou o famoso Urso d'Água. Esse aguenta mais porrada do que o Anderson Silva do Chael hein? Então se liga aí no vídeo, conheça também o Ser Humano 2.0. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu gostei também. Descobertos no século 18, hoje o tarde Grado é visto como esperança científica para uma raça humana mais resistente no futuro. Um gene específico os ajuda a sobreviver a situações de ebulição, congelamento e radiação e podem viver de alguns meses até 30 anos. Fator permanece um mistério. Também podem sobreviver ao vácuo do espaço e à pressão atmosférica extrema. Então tá aí, ó, a solução é só treinar um tardigrado para ser astronauta do espaço e pronto a NASA teria aí um astronauta possivelmente resistente a analisar futuros mundos. Mas quais foram as provações que o nosso pequeno amigo Tardigrado passou? Olha que judiaria! Colocaram ele no vácuo do espaço. Em 2007, na missão espacial da NASA, missão chamada Photon M3 foi, ele foi exposto a 10 vezes o vácuo do espaço. No entanto, 70% dos Tardigrados sobreviveram não só ao vácuo do espaço extremo, mas também à luz solar e radiação direta do espaço. Quanto à radiação, eles conseguiram suportar uma carga de 5 mil taxas de y de raios gama. Para ter uma ideia, se nós seres humanos fôssemos expostos aí a 5 a 10 taxas de raios gama, nós já ficaríamos bem mal. Você talvez fosse querer subir pelado em cima do poste e começar a ficar louco lá, pois a radiação extrema afeta o nosso corpo de tal maneira que o desintegra por dentro totalmente. E a notícia mais bombástica é que o DNA dos tardigrados pode ser transferido para o DNA humano, mas ainda está em fase primitiva de análise, quer dizer formando aí um super-ser humano 2.0, no mínimo já comprovado resistente à radiação extrema. E eu já te falo do ser humano 2.0, um ser humano incrível resistente do futuro. Bem, os tardigrados podem sobreviver a uma pressão de até 6 mil atmosferas, o que na prática equivale a sobreviver vivo seis vezes a pressão da água no ponto mais profundo do planeta, as fossas marianas. Nosso pequeno amigo possui apenas meio milímetro, alguns possuem 1,5 milímetro de comprimento e reza a lenda que um valentão lá possui 2 milímetros de comprimento. Ele se alimenta dos fluidos das células vegetais e animais, também consome e devora bactérias. E assim ele vive a vida, devorando uma bactéria ali, sobrevivendo a uma era glacial na terra, ali. E assim tem a fama de ser um animal não mais bonito, mas o mais resistente do planeta, também do Universo. O tardigrado é considerado um animal microscópico. É muito pequeno de fato, mas como então ele pode ser considerado um animal? É de fato um animal pela sua capacidade de reprodução e também capacidade interna em seu organismo. Mas por que, que esse animalzinho tão pequeno é tão importante para nós seres humanos? Representa agora a revolução da raça humana, o ser humano 2.0. De acordo aí com o famoso cientista japonês Takekazu Kunieda, que é um biólogo molecular em Tóquio, ele e sua equipe fizeram então pesquisas e análises extensas durante anos com o tardigrado. Agora, não me pergunte quem foi a cobaia, mas de fato a equipe japonesa descobriu então que o DNA molecular do tardigrado pode ser transferido para os seres humanos, fizeram com sucesso isso. A proteína do animal, chamada proteína Zup, impediu o animal de se quebrar, de se partir pela radiação extrema, essa proteína pode então de fato ser transferida para os seres humanos. Bem, por favor, não me pergunte aí nos comentários se existe ou não algum mutante japonês, algum mutante lá, metade homem, metade tardigrado, pois a pesquisa só pode ser feita com testes em humanos. Não gosto de usar a palavra cobaia, mas sim testes em humanos. De fato, alguns então já possuem aí o DNA do tardigrado, certo? E, de fato, a resistência à radiação já foi comprovada para seres humanos. Resta saber se um dia teremos aí resistência ao frio extremo, ao calor extremo também à pressão atmosférica. E por que não né, ficarmos vivos no vácuo do espaço? Talvez algum dia tenhamos aí seres humanos hiperresistentes a tudo isso. Talvez daqui a 500 ou talvez daqui a mil anos certamente teremos algo nesse sentido. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo se gostou, deixa o seu like também aí.